Finalmente, a gente pode começar a entender como é que um número é representado dentro de um computador. Nessa videoaula, a gente vai, vai ver a, a primeira parte né, de como um número é representado dentro do computador e os problemas, e os problemas que isso pode implicar. Okay? E aí a gente vai ver também determinadas coisas que vão acabar aparecendo na hora em que vocês começarem a fazer programas né, de cálculo numérico. Um computador, a maioria dos computadores atuais, a maioria, não todos, tá? mas na maioria dos computadores atuais, a representação de números reais em formato binário obedece ao que a gente chama de padrão I3E754. Né? IEEE, -e -e, pessoal, todo mundo chama de I3E, é o Instituto uh, de Engenharia Elétrica e agora eu não me lembro qual é o, o último é, okay? mas é, é um instituto internacional que trata desse tipo de padrão. E está ligado muito à engenharia elétrica, os engenheiros elétricos são, em geral, muito bons com essas coisas de cálculo numérico e de computação. Como é que o número é representado? Pr primeiro, a gente tem um bit, agora né, a gente só tem 0 e 1, um, é binário, então agora a gente já, já vai falar em bits. ok? Esse primeiro bit é o que a gente é o bit que vai representar o sinal, e ele pode ser 0 ou 1. Um, tá, então ele só tem um bit aqui, ele vai ser 0 ou 1. Um. Depois eu tenho alguns bits aqui para representar o meu expoente. No caso aqui eu tô falando só de um número de 32 bits para representar. Uh, para representar os nossos números que inicialmente são, são dados em base, em base 10. Mas existem também, né, 60, é, é, uma, existe também uma representação para 64 bits, outra também para 128 bits, dependendo do, do computador. Okay? Então, para o expoente em 32 bits, a gente tem 8 bits que vão representar o expoente. E aí você, você já consegue imaginar né, que... Uh, o maior expoente que a gente consegue representar deve ser lá por 2 a sétima, então já é bastante grande esse, esse expoente aí, para 32 bits. E depois a gente tem os outros bits para representar a mantissa Em 32 bits você tem 23 para representar a mantiça. Okay? O primeiro bit é o bit zero, o último bit da mantissa é o 22, o primeiro do expoente é o 23, o último do expoente é o bit 30, e, esse, e o bit do sinal é bit 31 nota que na numeração ele vai de 0 a 31 mas no total eu tenho 32 bits okay? e a expressão geral de um número em ponto flutuante binário é menos 1 elevado ao bit do sinal, então se o bit do sinal for 0, essa parte aqui é 1, se o número do sinal for 1, ele vai ser menos 1 multiplicado por um ponto a mantissa e já já a gente vai falar disso, né? a mantissa é expressa obviamente na base 2, vezes 2 elevado a esse expoente aqui, que eu estou chamando de linha também já já vai ficar claro porque é o linha, menos esse número, esse número P aqui, tá? e esse número P é a quantidade, de, é, é, é, a quantidade é, um, é um número que a gente chama de polarização, já já a gente vai falar disso. Para 32 bits, essa polarização é 127. A gente vai entender já, já por quê. Ok? Então, de um modo geral, essa é a representação, mas a coisa não é tão simples, expoente e a mantiça vão ter características bastante particulares. Então, no que vem em seguida eu vou falar do expoente. Esse expoente no padrão I3E é um inteiro sem sinal. E aí você deve estar se pensando, então, como é que eu vou representar números com expoentes negativos se o meu, inte se o meu inteiro é sem sinal? Aí é que entra a polarização. Ok? É, esse, essa polarização é um número que a gente vai que a gente vai somar ao ao expoente, ou seja, meu expoente. né em princípio, ele vai de 0 a 255, mas ele é um expoente polarizado. Então, a gente vai somar uma polarização, que no caso vai ser negativa. ok? A polarização é 127, ou menos 127, com o, com o sinal. E aí, o maior expoente possível em bits é 2 elevado a 120, é 128, que, no, que lembra, né? A nossa base é base 10. Então, a base elevada, elevada ao expoente a maior possível, em princípio, é 128. A menor é quando todos os bits forem zero do nosso expoente. Se eu tirar 127 disso, é 2 elevado a menos 127. Porém, ok? Porém, esses. Esse, essa faixa de valores possíveis para o expoente não quer dizer que esses expoentes vão ser os do maior e menor número possível de ser representado uh, no, meu, no, meu, no padrão I3E. Por quê? Por uma, por uma razão simples. É, o pessoal da I3E se deu conta que, é, que seria necessário representar alguns valores de, de, expoente, de expoente polarizado para casos especiais. E esses valores são 0 e 255. Então, em termos numéricos, quando você for calcular 2 elevado ao expoente despolarizado, que é subtraído de 127, tá, você vai ter 2 elevado a 1, e 2 elevado a 254, como maior e menor valor de base elevado a expoente, que você vai poder representar ali. Tá? No geral, você vai poder representar números de, de 10 a menos 38, tanto positivos quanto negativos, né? mais ou menos 10 a menos 38, vai depender, claro, do tamanho da mantiça, até 10 a 38 com 32 bits. Okay? E os casos especiais que você tem né, vão, vão ser não só o valor do expoente, mas o valor do expoente em conjunto com o valor da mantissa. Isso aí também a gente vai falar uh, logo mais. Okay? Aliás, agora. Tá? Então, o que, que a gente tem? A gente tem esses valores, esses valores especiais que não vão ser usados em princípio, para representar um número numericamente do jeito que a gente está habituado, ou do jeito que a gente já viu nos outros, nas outras videoaulas, mas esses valores vão ser especiais. Toda vez que o computador detectar que o nosso expoente despolarizado é zero, ou seja, né, que, to, que o expoente tem todos os bits iguais, iguais a zero, ou que o valor do expoente uh, polarizado, perdão, né, o expoente polarizado, é, que o expoente polarizado é, é 255, ou seja, que todos os bits dele são 1, a gente vai ter números especiais aqui na brincadeira. Tá? É, por exemplo, se o sinal for zero e todos os bits do expoente forem zero e todos os bits da mantissa forem zero, a gente tem zero. Parece que não é um caso especial, mas é. Depois, nós temos aqui, se todos os, os bits, se o bit de sinal for 1, todos os bits do expoente for zero, forem zero e todos os bits da mantissa forem zero também, a gente tem menos zero. Ah, mas então a gente voltou àquele problema da, da representação? Não. O computador vai representar zero, vai, vai, vai considerar que zero e menos zero são iguais. Mas esse, o menos zero vai ter uma utilidade que a gente vai falar no próximo, no próximo slide. Por outro lado, se o, se o sinal for zero, ou seja, o número for positivo, e todos os bits do expoente forem 1, um, e todos os bits da mantiça forem zero, então olha, olha aqui, né? todos os bits da mantiça zero, todos os bits do expoente forem, forem um, esse número representa infinito. E se o sinal for negativo, todos os bits do expoente forem 1, um, e todos os bits da mantissa forem zero, esse número vai representar menos infinito. Por último, se o sinal for zero ou um, todos os bits do expoente forem, diferentes, forem, forem um e a mantissa for diferente de zero, isso daqui é o que a gente chama de um not a number, ou não é um número. Okay? Nós vamos ver o, que, que, o que, que são esses casos especiais nos, nos próximos slides agora. Vamos começar por menos zero. Menos zero é uma coisa estranha, porque em matemática, a gente já comentou sobre isso, zero não é nem positivo nem negativo. Okay? Mas o que, que acontece? O computador vai considerar que, que menos zero e zero são iguais, e menos zero pode vir de uma situação em que uma divisão, uma divisão de um número por outro resulte em um número tão pequeno que a mantissa não seja grande o bastante para armazenar esse número. Então, né, lembra daqueles, daqueles, daqueles números que são descartados no final. Se o meu número for né, na, re, na representação de ponto fixo, se, o meu, se a minha mantissa tiver um número que tiver uh, 25... Lembra que a minha mantissa tem 23 bits, ok? É, então, se eu tiver 25 zeros e 1 no final, ok? Esses últimos três dígitos vão ser descartados, e aí eu vou ter né, um zero ali. Tá? Se o, então, se o, o, o numerador da, da, da divisão, se o dividendo né, for, uh, for negativo, eu, eu posso acabar numa situação em que eu tenho menos okay? zero. Então, né, se os sinais do numerador e do denominador forem opostos, e eu tiver um número que seja pequeno demais para ser representado na mantissa, eu tenho menos zero. Por outro lado, né, se os sinais do numerador e do denominador forem iguais, eu vou ter um, vou ter um zero positivo. Okay? Então, essa é só uma questão de representação. Não, não representa nenhum, nenhuma inconsistência dentro do, do computador, ao contrário daquela representação de números inteiros que a gente viu, que a gente tinha duas representações binárias, para é, representar o, o, o, o número zero. Mais ou menos infinito. Quando é que eu obtenho mais ou menos infinito? Quando eu divido um número qualquer por zero. Isso pode acontecer por uma, por uma distração do, do programador, que pode ter esquecido de inicializar o, o divisor, ou pode, pode ser... Uh, obtido no meio do programa por eu ter eu, efetivamente um número igual a zero tá? na, na, durante as contas, porque minha mantissa foi pequena demais para armazenar esse número. Ok? Então, se o número. Se, se, se, o, se o, o dividendo for positivo e o divisor for zero, o resultado é mais infinito. Se o dividendo for negativo e o divisor for zero, for zero, o resultado é menos negativo. Ok? E aí os casos opostos aparecem aqui. Por outro lado, e o último caso especial que a gente vai comentar aqui, é o nota number, ou não é um número. Tá? Você tem em matemática alguns, algumas operações que resultam em indefinições. Por exemplo, dentro do domínio, dentro do, do, do domínio dos, dos reais, né? se eu pegar aqui 1 um dividido por 0... Isso aqui dá infinito, mas o que é zero dividido por zero? Isso aqui é uma indefinição matemática, tá? No domínio dos números reais, menos um raiz menos um é um número indefinido? Por quê? Porque a definição só existe no domínio dos números complexos, ok? Então, para esses casos aqui, a gente pode ter como resultado da operação um nota number ao invés de um erro. Isso vai permitir com que o programa siga em frente com os cálculos, mas a gente vai ter, a gente vai ter resultados que vão ser totalmente né, sem sentido no final. Tá? Então, sempre que você avistar um NAN como resultado de uma operação matemática, pode estar certo que você teve uma, uma indefinição matemática. Provavelmente, o erro mais comum é você ter uh, numerador igual a zero e... Uh, divisor igual a zero, mas tentar tirar a raiz de menos um durante as contas ali também não é um erro tão incomum, basta que você faça uma conta onde o argumento da, da função raiz quadrada seja, acabe ficando negativo sem você ter previsto esse caso, ok? Então na próxima aula a gente continua falando de representação de números uh, no formato I3E, só que agora nós vamos falar da mantissa em si.